Bom, olá, você está no canal Música no Brasil, vamos musicar o Brasil. Ah, não se esquece de deixar um like e se inscrever. E hoje nós vamos continuar a nossa... Vamos continuar a nossa série da escaleta e da flauta. Não se esquece de deixar um like e se inscrever. Vamos musicar o Brasil. Sai com a sua escaleta e com sua flauta querendo aprender eu conheço e também vocês compraram por conta própria a escaleta para poder aprender que eu fiz isso também e a flauta era por uh! Não é minha, é da é minha irmã, que minha mãe encontrou e eu fui e usei para aprender. Bom, você está aí com sua escaleta. Eu tô com a minha. Ah, um detalhe. Pra você, se você quiser aprender a escaleta, você só pode aprender com escaleta de 37 teclas que é no caso da minha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32. E no caso existem outros modelos de escaleta aqui. No caso, tem a de 32 teclas. Se houver outras, eu não sei. Bom, você está aí com sua escaleta de 37 teclas. Como você reconhece se ela é de 37 teclas? Bom, se ela vinha escrita com as, a, as notas ali para reconhecer, é fácil. Bom, não é contando de tecla em tecla. Vai ter um intervalo aqui do Fá. Se começar no Fá e terminar no Fá, significa que é ótimo. E significa que é 37 te teclas. E as quatro e as três antes da última tecla, se for dó, também tá ótimo E a primeira a, depois as, depois das três. Se fosse, tá ótimo. Aí você realizou o teste e descobriu que é 37 teclas. Bom, você está aqui com sua escaleta e com sua flauta. Aliás, esqueci da flauta. É, você estará com sua flauta. Ó. Hoje nós vamos ensinar algumas notas, algumas músicas. E o meu cachorro tá aqui. Desculpa se ele estiver atrapalhando, mas a gente vai ensinar algumas notas. Várias notas hoje. Acho que todas as notas. Bom, você vai estar com sua flauta. Bom, ó, você vai estar com sua flauta. Que você estará. Você vai aprender agora algumas notas, ou talvez todas. Bom, você está com sua flauta. Aí você tem as notas bom aqui com a de trás é a nota si e essa é a nota lá e essa é a do, nota sol bom você aprendeu as três notas lá sol e si você pergunta, ah, como é que faz um sustenido, que nem no teclado, vocês devem estar perguntando isso, bom, como se faz um sustenido, faz isso, e tapa, ó, vocês vão ver, Ver se é semelhante ó oh. não sei sei. ah ah sim. Tem eu não sei se tem que tapar metade de todos ou é só a última nota. Não lembro. Vamos ver. Semelhante, mas é semelhante um pouco Bom, você está com a sua flauta Aqui Bom, você se pergunta Ah, o que é a nota Fá? É tapada com os esses dedos E quatro Assim, é a nota Mi Assim, é a nota Ré 1. Um. Depois vocês vão saber como é a Ré. Aí, essa é a Dó... Não, é a Ré 2, essa. E essa é a Dó 2. Bom, vocês estão se perguntando. Ah, se tem o Ré 2 e a Dó 2, cadê a Dó 1 um e o Ré 1? Um? Bom... Esse é o ré um, e esse é o dó um. Ó, oh. desculpa aí, não é esse. Pronto, é assim o dó um, e esse é o ré um. Você já aprendeu todas as notas, mas você está se perguntando assim. Ah, Dudu, eu... você falou que a gente ia aprender várias músicas. Cadê as músicas? Bom, nós vamos aprender algumas músicas, né? E, bom, não se esquece de deixar o like e se inscrever. Bom, você viu agora a, as notas. Bom, se você aprendeu as notas na flauta, mas na escaleta. Bom, nós vamos ensinar já já. E as músicas a gente vai deixar para o final do vídeo. Bom, se prepare e pegue sua escaleta e vamos aprender. Uau! Bom, você aprendeu as notas na flauta Mas e na escaleta? Nós não aprendemos Nós vamos deixar a música para o final do vídeo E vamos aprender as notas na escaleta Bom, na sua escaleta de 37 teclas ó, Presta atenção 37 teclas Você vai começar do Fá E terminar do Fá Aí, você pode, com essa dica, você vai saber as notas. Mas já que eu falei que começa no Fá e termina Fá, você teste se vai dar esse som. Bom, se der esse som, está ok. Você vai poder aprender 100% sem erros Mas se sair tipo esse Significa que é de 32 teclas Ou esse Bom, você está com a sua escaleta E eu estou com a minha Eu te falei a dica do Fá Pra tentar saber se é Bom, aí você tem esse som. Memorize que você vai ter que usá-lo. Bom, aí no primeiro vai sair esse pra frente. E no último vai sair esse pra trás. Que esse é o Mi e esse é o Sol. Bom, pode ter vários sons semelhantes que você pode se confundir. Então, por favor, não se confunda. Deixa eu te falar. Ó, o primeiro é grave e o último é agudo. E tem que ser assim. O último e assim, o primeiro, para você poder tocar. Se não, não dá é, aquela ajudinha. Bom, você vai ter a sua escaleta aqui com você. Bota na boca. Você já aprendeu o Fá na escaleta. Mas antes do Fá, do último... Qual é esse? E do primeiro? Depois Qual é esse? Bom, do último vai ser o antes do Fá do último Esse, esse daqui Ele vai ser o Mi Mas o do primeiro Do agudo Depois desse Do Fá agudo Não, do Fá grave E esse é o o faludo. é vai ser esse som mas deve estar perguntando que som é esse que nota é isso que você vai ter que usar quando for tocar é a nota sol é nota lá que é depois do sol que é a nota si depois do lá e a nota dó que é depois do si bom aí depois do si qual é ré. não a é depois do dó dessa desse ré. tipo de dó é qual é como eu falei na flauta ré, ré. não esse é o ré. ré e esse é o mi ré. Não É, e esse é o Ré rá, rá. E esse é o Mi E esse é o Fá rá, rá. Esses são todos os Fás E esse rá, rá. É, todos os Sols E esse rá, rá. Rá. Rá. Rá. São todos os Lás E esse todos os usis yes. e Porque aí seria uma repetição horrível Mas, você já, como já aprendeu na flauta Bom, é como esse Ó escaleta botasse assim com o bucal para baixo, mas assim é para a esquerda, como você percebe que está indo para uma nota mais baixa, quando você vai para a última, para aprender as músicas então vai para a próxima parte do vídeo enquanto eu volto. bom você está aí na sua escaleta e eu estou na minha vou babar pra minha cara aí você tem o um dó que é quatro teclas depois do primeira nota na sua no seu na sua escaleta de 37 teclas esse é o Fá, aí depois de quatro teclas, é o Dó, pronto, limpei, aí é o Dó, pronto, aí na sua escaleta pode ter... As notas escritas bom mas você pesquisa na internet e quer uma partitura lá, lá lá lá aí você vem aqui reclamando ah quando eu vou vou lá imprimir eu não consigo eu não entendo as notas bom eu vou passar um vídeo eu não sei quando eu vou, vou postar um vídeo Mostrando como entender as notas. Bom, você quer aprender uma música como Brilha, Brilha Estrelinha? Você vai estar aqui. Você pega a nota dó, a segunda nota dó da escaleta. É a penúltima. Essa é a primeira E essa é a segunda E essa é a última Bom, você quer, tipo, tocar brilha, brilha estrelinha Você não deve estar identificando quais são as teclas Mas você eu, eu vou... É, botar um link na descrição Pra mostrar a vocês é, Completo Pra vocês tocarem Bom Você vai começar pelas pelo último nota dó Como eu falei Aí vai ficar Aí vai De novo Aí você pula Quatro teclas que vai chegar na notação, que é essa. Aí dá de novo. Aí fica. Juntando tudo. Aí vai pro lá. Duas vezes. Aí vai, volta pro sol. Só que toca uma vez. Aí vai pro Sá. Aí vai do Sol. Não. Vai do Fá duas vezes. Pra o Mi duas vezes. Pra o Ré duas vezes. Aí vai pro Dó. Só que não é duas vezes, não. É uma vez. Aí ficaria como? Do sol. Só que vai para no Mi duas vezes. Aí vai pro Ré, só vai uma vez. Aí sem o dó. Aí volta pro Fá. Não, pro Sol. Aí, rá De novo. Aí ficaria como a música. Música. pronto acabou brilha brilha estrelinha eu pensei em mostrar uma música aqui mas hum, acho que não vale não porque a própria letra da música já diz que é a música Tô remifado, não completamente, mas você aprendeu. É o. O. Brilha, brilha estrelinha. Então, eu sei, aprendi. E bom, mais conteúdo, mais. pra você assinalar que quer mais conteúdo e mais, mais conteúdo e mais conteúdo e. Ensine as músicas, então assinale com um like. E não se esqueça de se inscrever, de se inscrever e vamos Luzica Brasil. Tchau. E... Fui.